Salve, salve, minhas guerreiras e meus guerreiros! Eu sou o professor Emílio Júnior. No vídeo de hoje, nós iremos trabalhar três grupamentos musculares e eu tenho certeza que você vai gostar muito. O primeiro deles que nós iremos trabalhar a região lateral, linha da cintura, flancos. Pode ficar tranquilo que nós iremos trabalhar bem essa região. Também iremos trabalhar a parte inferior do nosso abdômen, como também... Ó, e eu vou ainda um pouquinho mais além. Falei três, mas na verdade são quatro. Posterior, de coxa, nós iremos trabalhar. Passo a passo, eu irei informar cada um deles para você fazer com segurança. Já procura aí, providencie aí na sua casa aquela garrafa PET cheia de água ou areia. Se você tiver também anilha, pode utilizar anilhas. Ou um saquinho de feijão, também dá certo. O que você tiver aí, nós iremos utilizar. Três recadinhos importantes que eu não posso deixar de dar. O primeiro deles é sobre a consulta ao seu médico. Para fazer a atividade física tem que ter a liberação do seu médico. Segundo, já dá o um joinha. Terceiro, tem que ser inscrito no canal. Gostou? Isso aí sair molezinha, né? Então, vamos embora. A gente vai fazer o seguinte, eu vou demonstrar passo a passo cada um dos movimentos para que você possa fazer depois comigo com segurança. O primeiro movimento é o seguinte, os pés têm que estar paralelos, pés paralelos Dessa forma, como eu estou com meus pés paralelos. Eu vou projetar a minha perna direita atrás. Perna direita atrás. Dessa forma. Não vai ficar assim. Assim você perde o equilíbrio. tá errado. Errado. O certo é aqui. Assim. Perfeito. Legal. Agora, você vai fazer o seguinte. Quando você tracionar a sua perna que está atrás, acima... Você vai girar o seu tronco para o lado que a perna foi acima. Se é a perna direita vai acima, eu giro o meu tronco para o lado direito. Volto com a perna, para, Giro, direito. Ok? Volto com a perna, paro. Giro, direito. Volto com a perna, paro. Giro, direito. Volto com a perna, paro. Depois, nós iremos fazer para o lado oposto, onde eu coloco a perna esquerda atrás, vou trazer a perna esquerda acima e giro para o lado esquerdo, volto. Giro para o lado esquerdo, volto. E giro para o lado esquerdo e volto. Esse é o primeiro. Depois, eu vou mostrar um outro exercício. Vamos fazer primeiro isso daí para depois a gente partir para o outro, tá ok? Eu vou utilizar aqui esse meu peso, peso de cimento, vocês já conhecem, já estão cansados de, de saber. E, enfim, eu vou ter que fazer ainda um vídeo demonstrando. Mas se não tiver esse peso aqui, professor, não tenho garrafa pet, não tenho saquinho de feijão, não tenho nada. Pode fazer sem peso algum, assim como eu demonstrei passo a passo. Vamos lá? Segurou seu peso com ambas as mãos nas extremidades. Então você tem que segurar nas extremidades do seu peso. Segura bem, com cuidado. Vai ficar com os pés paralelos, assim como estou com meus pés paralelos à largura do quadril. Agora, eu projeto a minha perna direita atrás, mantendo o meu peso levemente inclinado para o lado esquerdo, assim. Ok? Pegou, né? Então, agora, ó, vou elevar, giro, volto. Fazendo bem devagar. Elevei, giro, volto. Elevei, giro, volto. Só isso, vamos lá. 4, isso, 5, sente bastante. 6, isso, 7, vamos embora. 8, perfeito, 9, isso, 10, bora. 11, isso, sente bem o abdômen, 12, contrai esse abdômen, 13, devagar, sobe. 14, devagar, sobe. 15, devagar, sobe. 16, devagar, isso. Tenta controlar, tenta ter mais equilíbrio. Vai lá. 17, isso. 18, isso. Vamos embora. 19, vai sentir o glúteo doer. Vai sentir, é normal. Isso, isso. E Joga acima. Isso, 21, bora. 22, isso. 23, perfeito. 24, isso. 25, sente doer. 26, ótimo. 27, sentindo bem. 28, vamos 29, e vamos jogar só até 30. 30. 30. Parou já do lado. Vai mudar perna esquerda atrás, posicionou. Tá sentindo bem? Ah, deixa eu dar só um recadinho para você, que é o seguinte. Grupo fechado de treinamento com vagas limitadas, preço popular apenas 20 reais, isso mesmo, você não ouviu errado. 20 reais com lives programadas e fechadas somente para esse grupo, então o grupo vai ser limitado por apenas 20 reais, cardápio nutricional, consultoria, treinamento, treinamento GAP, que é glúteo, abdômen e perna, treinamento funcional, muita coisa, emagrecimento, ganho de massa magra, inclusive treinos de cursos novos que eu ainda não apresentei no canal, vão ser primeiro direcionados para esses grupos de treinamento. Então, se você não quer perder essa oportunidade, entre em contato com a Daniela através desse número do WhatsApp, Fala para a Daniela que você quer saber mais informações sobre esse produto, porém, tenha paciência, que são muitas pessoas mandando mensagem. Daniela, demora um pouquinho a atender, devido ao número de mensagens, aí você vai conseguir pegar as informações para dia 5 de outubro. Então, a turma começa 5 de outubro, mas não deixa para fazer a sua inscrição 5 de outubro, senão está fora. A verdade é essa. Faz a sua inscrição com antecedência para garantir a sua vaga, tá bom? Vamos lá. Posicionar, 30 para o lado esquerdo. Posicionou. Subiu. 1. Um, volta Devagar. 2. Volta. Contrai o abdômen. 3. Volta. Perfeito. 4. Volta e sair. 5. Volta. Perfeito. 6. Volta. Bora. 7. Volta. 8. Volta. 9. Volta, 10. Volta, falta só 20. 10, perfeito. Vambora, 9. Isso, 8. Vambora, 7. Isso, 6. Vambora, continua, 5. Não para, 3. Não 3, não. 5, 4, 3. Olha que loucura. 2 e... 1, um. continua a contagem agora. 1, um. vamos embora. 2, perfeito. 3, vamos embora. 4, jogando lá em cima. 5, ótimo. 6, vamos 7, isso. 8, perfeito, já aguento tudo. 9, e continua, 10. Vamos ao próximo. Dá um. Sentiu? Sentiu bem? A musculatura sendo trabalhada. Deu para sentir legal. Gostou? E a promoção? Essa promoção aí vai ser. Vai ser show de bola, dia 5, já estou me preparando, já estou fazendo até aeróbio para poder segurar a onda, porque quando a gente voltar a fazer aquelas lives para o grupo fechado, galera, se preparem, então se alimenta, já começa a fazer caminhada, porque eu vou tirar o couro de geral, vou tirar o couro de geral, vamos trabalhar muito, vamos secar e vamos ter muita coisa boa, e quem quer ganho de massa magra também vai ter ganho de massa magra. Deu para descansar, agora nós iremos fazer o seguinte, vamos lá, nós iremos fazer um exercício que é para te ajudar a isso que nós fizemos agora, tá? O que, que nós fizemos? Nós trabalhamos coxas, nós trabalhamos posterior, de coxa, e bumbum. Eu quero dar continuidade neste treinamento. Então, a gente vai fazer o seguinte. Presta atenção. Nós iremos dar um movimento assim, dessa pequena corridinha na ponta dos dedos dos pés, aumentar e eu vou contar. Exemplo: um, dois, três, quatro. 5, parou, abriu, desceu. 1, 2, 3, 4, 5. Parou, subiu, só a ponta dos dedos pés. 1, um, 2, isso. 3, vamos embora. 4 e mais um, 5. Subiu, correu. 1, 2, 3, 4, 5. Abriu, parou, desceu. 1, 2, 3, 4. Cinco. Conseguiu entender? Vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5. É difícil? Se for difícil, eu diminuo o ritmo, mas aí você tem que me falar. Ficou difícil, professor? Não, ficou ótimo. Senti pra caramba minhas coxas. Esse treinamento que eu estou passando para vocês é uma dica muito importante, porque além de você trabalhar o cardio, que é uma questão respiratória, cardiorrespiratória e coração, coração e respiração. Vai melhorar, você vai ficar menos ofegante quando você for fazer o seu treinamento. Além disso, você vai estar trabalhando muito coxas, nós estaremos trabalhando coxas, e também estaremos trabalhando panturrilhas. Enquanto você fica em isometria, o que é a isometria? Quando você fica parado em uma determinada posição, assim como eu estou parado nesta posição, Ficou parado nesta posição, automaticamente suas fibras musculares elas vão estar recrutadas. Como assim, professor? Fibras musculares recrutadas. Significa que toda a sua musculatura vai ficar tensionada. É como se estivesse puxando algo e vai ficar ali, tensionado. E aí você vai conseguir ter resultados mais profundos. Sabe aquelas coxas mais bem delineadas, mais bem torneadas, para uma linguagem mais é voltada para o mundo fitness, mais bem cortadas. É isso aí. É esse tipo de treinamento em isometria que vai te proporcionar isso. E as panturrilhas é um grau de dificuldade um pouco maior. Vamos começar progressivamente. Por isso que eu falo para você que tem que ter sempre a liberação do seu médico, porque o treinamento, claro, ele só vai se intensificando, só vai se ficando mais difícil. Ah, antes de tudo, para, para tudo, para tudo. Você não deu o joinha. Dá o teu joinha aí. Compartilha, e se você puder, seja membro do canal, assim você me ajuda. Ajuda a trazer novos e novos e novos materiais completos aqui para você, tá? Só ser membro, a partir de dois reais, você já é membro do canal e ajuda pra caramba. Pode acreditar, uma parte vai pro YouTube, é claro. E a outra parte pequenininha fica no canal, que é o que ajuda a melhorar a nossa imagem. Você já reparou que a nossa imagem está cada vez melhor? É isso aí. É através da ajuda de vocês que nós vamos investindo em câmera. Só a lente da câmera é cara. Então, quero trocar, mas não tem condições. Estou com uma emprestada, mas essa está valendo a pena. Muito obrigado aí a todos vocês. Vamos fazer o treinamento e parar um pouquinho de falar. Vamos devagar. ó. Parou, eu ficar bem pertinho de vocês, que assim vocês vão visualizar bem o movimento, tá ok? Vamos dar aquela correntinha. Um, dois, três, quatro. Abriu, parou, vamos descer no agachamento e ficar em isometria. Um, dois, três, quatro. Só conta dos dedos dos pés levantando. Um, dois, três, Quatro subiu, parou e um, dois, três, quatro, cinco, abriu, desceu e um, dois, três, quatro, cinco, subiu e um, dois, três, quatro, cinco. Era fácil, simples e objetivo. Melhor que isso é impossível, né? Muito obrigado pelo carinho. Mais essa dica de treinamento concluída com êxito para que você consiga ter resultados reais. Muito obrigado e até nosso próximo encontro.